galera beleza? aqui que fala, eu isso aqui para mais um vídeo aqui para o canal, e hoje, e hoje, sexta-feira, dia 4 do 11 de 2022, eu resolvi gravar o que? O que? Quê? que vocês estão lendo ali em cima? Pop Playtime, o jogo literalmente ele saiu, de ano passado, dia 11 de outubro, 11? Não lembro agora, outubro do ano passado, e eu não joguei né vocês acreditam? Não, olha na... a música, não, peraí, né? Vamos lá, né? Peraí, então eu vou aumentar isso é aqui? Eu sou um ser humano. Ah, não tem... Olha! Yeah. Oh, my... Tem coisa... Ixi. Meu Deus do céu. Ah, olha isso aqui, ó. Oh. Meu Deus do céu. Meu Deus Tá, play. Meu Deus <risos> NEXT GAME meu deus ah, até agora galera resumindo inscreva-se no missor do dude tá eu vou cortar o som porque não dá, não dá. ah meu que é eu não vou colocar Felipe ele colocar a tradução aqui. eu não sei se em inglês e ponto Sim. Olha, se eu desistir na metade do caminho. Meu vou... naipe do jogo. O que é isso, meu? Ah! Distorção de movimento? Ei! Não, não, não. Não pode ser possível. Ah não. Ah não. Ah, me... distorção de movimento. Ah, eu. Dá pra correr? Ó, oh, meu Deus. Obrigado. Um Meu Deus do céu, o que, que é isso? Ah, de acordo com o meu tutorial, é verde, rosa, verde, rosa, amarelo, vermelho. Meu Deus do céu, não vou chegar na metade. Verde, verde, rosa, amarelo, esqueci o último, vermelho. Eu chutei a maioria. Então que é que a Tá, ok. Ah, outro... Negocinho. Ai, o Aqui é um negócio nojento. Tá, tem a mão agora. Bem é legal isso aí. Essa música não é muito agradável. <risos> Essa música não é legal. Não é, não é. Ah, ok, eu já entendi. Por favor, libere a mão para ir embora logo. Meu Deus! <risos> que? <risos> Oxi! Oh, é, é quase é um tutorial. Playtime! time é, eu quero a minha mão. Caramba, <risos> E gato! A música é amigável, sério. é pular aqui? Eu não lembro ou tem uma fita verde aqui Hi, my name is Le Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Code factory. If you're seeing this, then you're trespasser. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser. Just to make you aware, while we pride ourselves oh, yeah, primarily okay. on our high-quality toys and excellent child care, yeah. we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers. What? Once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more... Toy? ...aspects of our Well? Well? <risos> é, é, tudo bem? Huggy é, é, é, Wuggy Quer apertar que você fala? Não? em paz aí, tá? É... em paz É isso, né? Tá, galera, vamos lá. Pera aí. Primeiramente, vamos fazer uma coisa chamada é... tirar a música. Tem condição, um negócio desse ah, a imagem está até pipocando. Cara, eu não sei se isso aqui é normal. Eu não sei o que, que é. Não, eu, eu acho que é coisa desse aqui. Ó. Um. E aí? E aí, cadê? Passa. Não consegui entrar aqui. Ah! pegar na chave. op oh, eu sou seu amigo, cara. é isso. Não, desculpa. Galera, ah, não tá não. Cara, deu, quanto tempo de vídeo? Deu oito minutos de vídeo e já tô morrendo aqui, cara. Eu não, eu, não, eu não aguento uma coisa dessas. Meu, esse aqui, você entra num lugar desse? lanterna